Se liga, soldado, que nesse vídeo aqui agora, olha, eu tô com a tela aqui do site de análise aberta, eu quero te mostrar nesse exato momento alguns hacks, um pulo do gato, vamos dizer assim, que fará com que você ganhe absurdamente mais dinheiro através da bet 365 e evite muito de levar hacks. Opa, Seja bem vindo a mais um vídeo do canal, me chamo Júnior Moreira, criador da Troca Milionária, criador de alguns produtos aí mais vendidos do Brasil. O assunto do vídeo de hoje, o tema do vídeo de hoje, presta atenção, esse vídeo é muito importante para você que quer realmente ganhar dinheiro dentro do mercado de apostas, mercado de futebol virtual, tá? Eu quero mostrar para você que agora, algumas coisas que eu analiso na hora que eu vou fazer uma entrada para mim, e isso que eu vou passar para você é fundamental, porque é, a gente sabe, né, ganha mais dinheiro dentro deste mercado quem entende mais sobre o mercado, então você precisa entender alguns pontos que eu vou te passar aqui agora, que é de extrema importância. Então esse vídeo é basicamente meio que uma aula. Então basicamente só fica até o final desse vídeo se você realmente quer ganhar dinheiro com isso, ok? Só fique nesse vídeo se você realmente quer aprender a fazer esse negócio de forma profissional, tá? Então se você já gostou do assunto do vídeo, quero pedir para você já deixar o seu like aqui agora. Já deixa o seu like aqui para a gente ver se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo e já se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos, beleza? E lembrando do seguinte, tá? Se você quiser, entra também também aqui olha no nosso grupo grátis ok nós temos o nosso grupo gratuito aqui de futebol virtual ó. inclusive mandamos dois greens lá hoje já o link vai estar aqui na descrição todos os dias basicamente tem entradas lá mas eu também sempre mando alguns insights mando algumas dicas também então o link vai estar aqui na descrição ou vai aparecer aqui no card para você também entra lá beleza bom vamos lá olha só o que que por que que várias pessoas tomam Heads, quebram banca, perdem muita grana quando se fala do mercado de show virtual, porque muitas vezes as pessoas primeiramente não tem uma base de análise, tá? Se você é o tipo de pessoa que, por exemplo, a ah, Júnior, eu não tenho vontade de fazer análise, eu não tenho vontade de aprender a analisar o mercado, eu, meu tempo é muito corrido, meu dia a dia é muito corrido, eu tenho vontade apenas de, sei lá, por exemplo, de pegar as entradas de um grupo que, já é, que sabe que já manda as entradas assertivas, neste caso eu te convidaria, por exemplo, a fazer parte do nosso grupo VIP, tá? Só para você ter uma noção, olha, nós temos que o nosso grupo VIP de futebol virtual, nós estamos com 21 a 2 no dia, olha isso. Já estamos com 4 grupos seguidos, tá? Então o link do nosso VIP vai estar aqui na descrição se você quiser saber mais. Agora, se você é o tipo de pessoa que fala assim, velho, eu quero dominar um pouco sobre o mercado. Eu quero ter um pouco mais de controle do mercado. Aí, cara, você tem grandes chances de conseguir ter, uh, como eu posso falar, dominar... Ainda mais os seus resultados, porque você que vai estar tá tendo meio que controle do mercado, tá? Então, o que acontece? Eu já estou com o um site de análise aqui em aberto. Lembrando que dentro aqui do nosso site de análise, você pode criar, inclusive, seus próprios robôs. Então, você pode pegar algum padrão aqui ou algum padrão que já tem lá dentro do nosso site, que eu disponibilizo alguns padrões. Você pode configurar um robô para você mesmo e você receber as entradas desse robô, tá? E você pode, através de suas análises, criar um robô também, se você quiser. Não interessa, tá? Então, o link do site vai estar tá aqui na descrição do vídeo também, beleza? Vai estar tá aqui abaixo ou vai estar tá aqui no caso de né, pra você. E aí tem um ponto importante que agora eu quero explicar pra você, pra você entender sobre o mercado isso daqui é de extrema importância, tá? Primeiro ponto de todos, olha só, pessoal, vamos lá. Eu tô aqui neste momento na EuroCup, Ok. Nós estamos analisando o mercado de ambas marcam Então esses quadradinhos que estão verdes são os jogos que terminaram em ambas marcam Para quem não sabe, o site de análise vai atualizando os jogos em tempo real Então, por exemplo, eu estou aqui na Bet365 né? tá rolando esse jogo aqui, vamos colocar aqui na EuroCup Está rolando o jogo na EuroCup Assim que o jogo finaliza, ele atualiza aqui Ok? Então vai atualizando em tempo real Então você consegue entender como está o mercado Então qual é a primeira coisa que eu já passo para você dando uma análise bem breve aqui do mercado da Euro neste exatamente o que você precisa entender o mercado Olha se você pegar ele tá segurando muitos jogos sem ambas eu digo sequências ó então deixa eu pegar só a minha a minha canetinha que eu gosto de usar aqui para gente porque o que acontece o mercado se analisar aqui olha minha canetinha sumiu não tá aqui nesse computador tem que instalar de novo beleza então depois eu instalo então, se nós pegarmos aqui olha só tem várias sequências aqui ó sem ambas marcam aqui outra sequência aqui, outra aqui, outra aqui, aqui. Então se você pegar o mercado de modo geral, olha só, ele tá bem vermelho. O mercado tá bem feio de modo geral ali falando, tá? Se a gente for para sul-americana, calma aí que eu quero te explicar o que que você vai fazer mediante a isso. Se for para sul-americana, tá um pouco mais equilibrado, mas ainda assim tem várias sequências. Olha uma sequência aqui, outra sequência aqui, outra aqui, aqui, aqui, olha, seguidas, olha aqui, ó. O final da linha, por exemplo, aqui tá bem ruim se você pegar. Vamos na Copa do Mundo só para a gente ver como é que tá. Na Copa tá mais equilibrado. Teve algumas sequências, como você pode ver, mas tá bem equilibrado. Vamos ver a Premier. Nossa Senhora, olha isso daqui. Olha essa sequência que tá aqui na Premier. Na linha de baixo, acabou de ter uma outra. Então, qual que é o primeiro ponto que eu analiso quando eu vejo o mercado dessa forma, ok? Ok. Eu, particularmente falando, quando eu vejo que o mercado está segurando várias linhas e principalmente em todos os campeonatos de uma vez só, porque basicamente todos os campeonatos estão bem parecidos, né? Eu evito de pegar alguma entrada, a princípio. Só que tem como você pegar uma base aqui do que fazer para pegar uma entrada. Nesse caso, qualquer é análise que eu teria o que, que eu faria para pegar uma entrada em ambas marcam neste caso? Bom, eu pego aqui, por exemplo, as últimas linhas do mercado de ambas marcam aqui, ok? Olha só para você ver, ó. O que, que nós podemos analisar? Nas últimas horas, ok, olha, se nós pegarmos aqui, ó, essa meiuca aqui da tela, ó, pra cá, pega aqui esse quadrado pra você ver, ó, porque eu não tô conseguindo desenhar na tela aqui, infelizmente, porque o meu, a minha ferramenta de desenho eu troquei de computador e a minha ferramenta de desenho não tá aqui agora na tela, ok? Mas se nós pegarmos aqui, ó, essa meiuca aqui da tela, ó, desenho um quadrado aqui pra você ver, ó, isso aqui, ó. Olha como que você repara aqui, pegando aqui, ó. Como que o início das linhas estão totalmente ruins, segurando tudo. Olha aqui, ó, segurou aqui no início dessa, segurou no início dessa, segurou no início dessa, segurou nessa, nessa, nessa, nessa. Então o que que dá para, que que a gente tem como base? Não dá para pegar entrada na euro no começo de linha. O primeiro ponto é esse aqui. Então eu não pegaria nenhuma entrada na euro no início de linha aqui por agora. E o que que vai acontecer daqui a algumas horas? Isso vai começar a meio que se inverter. Você vai começar a reparar que daqui a pouco já tá vindo três, quatro seguidos aqui, três aqui, três ambas marcam no caso, tá? Seguidamente, um momento legal de você pegar no início. Só que, neste ponto, se eu viro pra mim e assim, ah, velho, eu quero pegar uma entrada, eu tô precisando fazer uma entrada agora, eu quero pegar uma entrada pra mim, eu quero tentar fazer um lucro agora, que é um tempo que eu tenho disponível agora, que pra mim analisar o mercado. Então, uma estratégia que eu usaria neste ponto aqui agora Seria talvez uma estratégia de máximas O que é uma estratégia de máximas? Ó, vamos aqui na Euro Você vai reparar o seguinte ó, Aqui ficou 1, 2, 3, 4, 5 jogos sem sair ambas marcam Depois veio Depois ficou 1, 2, 3, 4 jogos sem sair ambas marcam e veio Aqui ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos sem sair ambas marcam e veio Aqui ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sem sair ambas marcam e veio Então o que eu estou percebendo? Que quando dá mais ou menos ali entre 5 a 7 jogos sem sair ambas Tá vindo ambas marcam Ó, o jogo na Euro acabou de acabar aqui Terminou 1 a 0 já, ó Então o que, que eu faria neste ponto aqui? Eu esperaria dar uma sequência de jogos sem sair ambas marcam aqui Esse seria o pulo do gato neste exato momento Eu tô falando aqui de fazer uma análise mediante o que tá acontecendo no mercado naquele momento Não é só um padrãozinho Ah, vou te mostrar um padrão aqui, não é, tô te ensinando a meio que dar uma analisada no que tá acontecendo no mercado naquele momento. Então, se nós pegarmos aqui os outros campeonatos, ó, vamos pegar lá a sul-americana Sul aqui pra você tomar noção. Ó. Aqui ficou 1, 2, 3, 4, 5 jogos sem sair ambas marcas e depois veio. Opa! Aqui ficou 1, 2, 3, 4 sem sair e veio. Aqui ficou novamente. 1, 2, 3, 4 sem sair e veio. Aqui mais 5 de novo. Aqui mais 5 de novo. Aqui mais 5. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ou seja. Na Sul-Americana aqui, quando fica uma média de 4 ou 5 jogos sem sair, ambas marcam, ok? Está vindo, ambas marcam. Então o que, que eu faria? Se eu tô necessitado de fazer uma entrada agora, se é um tempo que eu tenho, vou esperando aqui, na hora que engrenar uma sequência de mais ou menos 4 ou 5 jogos sem sair ambas, aí eu iniciaria uma entrada naquele momento. Ó, todos os campeonatos, neste momento está apresentando este padrão, ó. Copa do Mundo, 1, 2, 3, 4 jogos sem sair ambas e veio. Aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5 sem sair e veio. Aqui de novo, 5, 5 sem sair e veio. Aqui, olha, neste exato momento na Copa do Mundo já está com 2 jogos. 2 jogos sem sair ambas. Ou seja, se esses 3 jogos ou até 2 aqui, 4 jogos, né, ficarem, pelo menos 4 jogos aqui sem sair ambas marcam, é uma grande oportunidade. Por exemplo, de fazer uma entrada. Então, isso aqui, estou te mostrando, fazendo uma análise básica do que está rolando no campeonato. E tem outros pontos que vale se analisar, ok? Vamos lá, só para você entender também o que é legal de você analisar aqui. tá vendo essa bolinha aqui no cantinho da tela aqui, ó? Esse aqui é o número de gols que está saindo por linhas. Se nós pegarmos aqui, olha, a hora anterior são 46 gols, 47, 48, 53, 55, 60... Então, você está vendo que a média de gols está muito alta. Essa linha aqui, olha, está devendo. Está com 39, está bem abaixo. Então, outro ponto interessante de se analisar é que é bem provável que nessas, nesses últimos três jogos saiam mais gols. Ou seja, nesses últimos três jogos aqui tem tá uma grande tendência de sair ambas marcam também. Só que, como o mercado em si está segurando muito, está segurando uma sequência de ou cinco jogos, eu não entraria aqui, a não ser que esses dois jogos aqui também fiquem sem bater ambas marcam. Ok? Jogo do minuto 52 e jogo do minuto 55, não bater ambas marco, aí sim eu iniciaria uma entrada aqui. Então, a gente está fazendo uma análise do que está rolando no mercado agora, tá? Depois eu posso até mesmo vir aqui, por exemplo, fazer uma outra análise de quando o mercado, ao invés de estar tá segurando muitas sequências assim, é, em momento que ele estiver mais mesclado, por exemplo, fica um jogo, vem ambas, fica, sai dois jogos e vem ambas, quando ele está mais... É, é, é mesclado E não segurando tantas sequências Sem sair ambas marcam assim ok? Mas aqui é um pulo do gato Que eu estou fazendo, que eu estou mostrando para você Analisar, o mercado ele está segurando Muito, então geralmente quando ele está segurando Muito assim, eu evito inclusive De fazer entradas, porque pode ser um momento Que a Bet esteja trollando um pouco Mas você consegue pegar um padrão Que está ficando, por exemplo, na Euro Chegou a ficar até 7 jogos sem sair ambas Então eu esperaria uma sequência aqui Máxima de 5, ó Cinco jogos no mínimo, seguidos sem sair ambas marcas para fazer uma entrada, ok? Porque você consegue ter esse padrão aqui. Você sabe que você sai uma média de 5, 6 jogos sem sair ambas marcas. Pode fazer uma entrada que é bem provável que vai pagar, ok? Na Sul-Americana, nos outros campeonatos, uma média de 4 ou 5 jogos, ó. Quatro jogos sem sair ambas, tu já pode fazer uma entrada, por exemplo, que já tá pagando bem, tá? Então tá aqui uma breve análise do mercado para você, que eu acredito que pode ser um pulo do gato para fazer, fazer você entender, talvez um dos melhores momentos para você fazer uma entrada ou não, beleza? Então é isso, se você gostou do assunto do vídeo, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, deixa um comentário que isso também pode ajudar muito também, fechou? Tamo junto, soldado, até o próximo vídeo e valeu!